Ai, ai. E aí, criatura? Oi. Tudo bem? Tudo certo. E aí? Tô ótimo. Você quer ser o meu porquinho da Índia? Posso ser. Aí você vai ter os joguinhos no lançamento, vida boa, comidinha balanceada. Eu posso e até bem? arrumar um marido ou uma esposa nutricionista para você cuidar, pra cuidar da sua alimentação. Ah, é? Que específico é. Esse, esse direcionamento aí, Tranca? É, específico, porque né, se você for ficar sem fazer nada, sendo meu porquinho da Índia, tem que comer bem, senão morre, né? Pois é. Eu sou muito detalhista, né? Uhum. Aí, é, eu posso, eu posso. Você quer ser meu porquinho da Índia? Você aceita a proposta? É só isso? Tu, tu precisa tem alguma contra? Alguma contraproposta? Não, contraproposta não, como é que é? Condição? Alguma condição? Alguma coisa em troca? Não, não, eu já tenho tudo, né? Tá. Então não precisa me dar nada. A não ser que eu venha a querer, né? Ah, tá. <risos> se não, é só vida boa. Se não, é só vida boa. Reze pra eu esquecer de você. Né? <risos> tô brincando, tô brincando. Um, essa analogia serve muito bem para uma crítica social às percepções e funções de um ecossistema humano atual. Né? Hum. Hoje, há uma organização e uma civilização que nunca houve na humanidade. E, ao mesmo hum. tempo, há, não há correspondência emocional e instintiva e lógica da maioria das pessoas ao grau de civilidade que o ser humano, enquanto espécie, me alcançou. Uhum. Não há uma condição comum a todos que sustentem esse grau de civilidade. Há uma estrutura precária que sustenta esse grau de civilidade e pessoas que representam este grau de consciência gerando uh, reflexos é, pontuais e avanços pontuais E agora, Tranca? O que que faz? O que que faz? Foda-se Vamos todo tá. mundo virar porquinho da Índia do Tranca E já era né? Isso, é isso aí, A gente tá tendo essa conversa, né, Tranca? Pra é um convite, um exatamente Exatamente é aí. Aí, todo mundo viver na... Na, na, na ilha do Tranca. Trancalândia. Trancalândia. Vai ter um monte de rodinhas de porquinho da Índia indo para um lado para o outro. Uma felicidade só. Uhum. Vai ver o suor do porquinho da Índia que é milionário eu vou vender, né? É. <risos> é, tô brincando. Muito provável, muito provável. Muito provável, sim. muito, muito, muito. Aham. Uhum. Mas vamos lá, por que, que as pessoas não têm um nível compatível, né? um nível de consciência, um nível de civilidade compatível com a condição evolutiva humana atual? Porque se você analisar um a um os seres humanos, tirando os seres humanos minimamente saudáveis, a realidade que esses seres humanos representariam seria uma realidade distópica para muitos, uma realidade apocalíptica, né? Um apocalipse. Hum. Uma merda. Tanto é que em alguns pontos isolados e estruturas isoladas, de fato, é uma merda, né? Sim. Mas há uma organização, há um trabalho, há uma, há funções. Há, sempre existiram seres de bem que amavam a humanidade e eu matei todos. Não. <risos> Eu tô brincando. É, eu tô... Até pra mim essa foi boa, hein? Puta merda. Não, sempre, sempre... Sempre existiram seres de bem. Não muito, mas existiram. E hoje estamos indo numa direção benéfica. Uhum. Que muito devemos a esses seres de luz que são ditos em muitas culturas como mestres, né? Uhum. Eles que simplesmente não abandonaram o barco só porque o barco estava fedendo. <risos> afundando, ah, não. Sim. Tava fedendo. Sim. Não foram embora porque tinha cocô flutuando no converse, né? Mas <risos> Tanta especificidade necessária, né? Mas vão é. rico, rico em detalhes, faz parte do meu uhum. perfil. Isso é muito bom. E agora vemos, temos esse cenário, temos um futuro promissor, temos o esclarecimento e, e, e clarificação de certas percepções, o convite à mudança, mas a negação dessa mudança gerando um certo desconforto a médio e longo prazo. A partir de agora... A médio e longo prazo, quanto mais o ser for teimoso em padrões dissociativos, mesmo com dados, a tendência é que fique mais desconfortável para ele. Então, dentro disso, nós, nós temos, ah, como que eu posso dizer, uma, uma solução. Uma solução que vem por meio de uma, uma certa crítica, tá? Uhum. Nós desenvolvemos uma tradução das funções do aparelho psíquico por meio de habilidades. Dentre essas habilidades, a liberdade, que é a habilidade do poder ser, poder fazer, ser conveniente, negar, agenciar essas coisas fofas. Né? Sim. E nessa fofice fofíssima. O, o ser humano vivendo no agora pode exercer essa habilidade e quanto mais exercer mais ele quanto mais ele exercer essa habilidade mais ele tem experiência mas ele amadurece essa habilidade que é inata porém os padrões dogmáticos e os padrões impostos socialmente como condições para vivência e sobrevivência estabelecem questões e padrões do que é a própria liberdade, responsabilidade e funções, que quase sempre, através da narrativa direta e indireta social, essas funções e direções são cerceadas. Okay. Para o ser, ele simplesmente ignora essas coisas e segue sua intuição, porque estruturalmente o mesmo tem direitos. Um ser que hoje conhece seus direitos enquanto ser, ele vive de maneira mais confortável. Porque ele não deixa as pessoas fazerem com ele qualquer coisa. Uhum. Há uma estrutura de direito. Há uma postura. O nosso trabalho é dar condições para essas pessoas viverem com uma postura minimamente sadia. Tendo a postura, o ser tendo a condição do ambiente, tendo a relação com o ambiente, o ser vai ter o resultado, que é o amadurecimento de certas habilidades, uma delas a liberdade. Tendo esse quantum de liberdade compatível ao grau de consciência, a vida do ser, digamos assim, desatola, sabe? Sim. Se o ser sai de uma situação que para ele... Era uma depressão no seu piso na sua jornada. Sim, mas para isso o ser já precisa, de certa forma, é, entender essa percepção de ser, né? De agência. Ele de tem fato. que conseguir. Esclarecer, sentir... né? É, ele tem que conseguir perceber que tem como ser diferente. É, ele vai esclarecer para ele mesmo um sentido que ele já tinha. Como muitas das vezes, as coisas que o médium ou até nós falamos para você, você fala: olha, disso eu já sabia, mas isso é colocado de uma forma diferente. É lapidado e moldado de uma forma que encaixa no seu psiquismo como uma ferramenta. Sim. É. Mas também não é porque eu sabia que eu sabia, assim, tudão, né? Não, você sabia. Não é novidade. Muitas das é. coisas você sabia. Você tem essa, essa condição para chegar a, a deduções confiáveis e coisas Aproveita que eu não sou de elogiar muito, não. Valeu, valeu, Tran. Aproveita um momento especial na sua vida. Uhum. <risos> e também tem essa Essa Questão que eu acho Que é da evolução em si Que é a hora que tu sabes de alguma Coisa Ainda tem um pouquinho mais que dá para aprender né? É Na condição desse cosmos E que esse cosmos é dentro De outro cosmos Então digamos assim Esse universo é um universo amplo mas ele não é tão amplo quanto o universo que tem origem a esse. É, é isso nos deixa numa situação onde quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente não sabendo. E por um lado é ruim, por outro lado é ótimo porque não saber é uma dádiva. Quando você não sabe em um ambiente totalmente confiável, um ambiente que você sabe que não vai te fuder você fala, puta, graças a Deus que eu não sei, não preciso fazer porra nenhuma, sento aqui de boa, só vou saber o que eu quero, o que eu gosto. Sim. Não vou ser punida. Pior do que ser punido é a aceitação da punição. É a punição como inevitável. Aí você para de pensar. Para de ter medo da punição e entra em um processo de aceitação. Sim, torna o ser mais receptivo para situações... Nesse sentido, né? É, e ele nem pensa. Tá, ah, eu não mas... tenho motivação, não tenho por quê. Porque eu não tenho. E a pessoa nem pensa na possibilidade dele não ter motivação porque ele tem medo. Porque ele tem medo da punição. Porque a punição já é inevitável. Sim. E nesse contexto, tranca, onde o ser tá lá sem medo, é... E ele sabe que é seguro, todo sistema é seguro. Ele não precisa se antecipar, ele não precisa ficar criando caraminhola na cabeça, ele não precisa projetar um futuro ruim. Isso parece que seria um, um ideal de liberdade. Assim, ele só vivencia as coisas conforme vai aparecendo, conforme ele vai direcionando. É, mas aparece... é ideal, mas é mentira, né? É uma, é uma ilusão. Se a gente estivesse ensinando isso, é ilusão. Ah, não, não, não. Mas a gente estava falando que é um contexto diferente, né? Diferente. Diferente. Ah, são três etapas, tá? Vou ensinar você e os coleguinhas futuros porquinhos da Índia. Uhum. É, na verdade, quando você chega no mais alto grau da escola iniciática, você ganha o título de porquinho da Índia. Uhum. E tá escrito embaixo, o porquinho da Índia do tranca. Uhum. Um, primeira etapa, é ruim. Aceitar que é ruim. É ruim. Por exemplo, eu tô num projeto, há possibilidade de dar errado? Sim. O sistema é ruim e tem grande possibilidade de dar errado. Puta pensamento niilista, né? Ó oh, depressão da porra, né? Ah, não, aceito que é ruim Logo, se der errado, não é culpa minha, porque é ruim Entende? Eu, Eu não fico entendo. com um cara minhola. A segunda Eu entendo, mas também começar um projeto já achando que é ruim E que, ah, tipo, uma coisa é ir lá e falar, ó Dado o contexto, tem 80% de chance disso dar errado. Mas se tiver esses 20%, que vale a pena, a gente vai lá e faz. Porque o impacto disso dar certo vai compensar e vai ser muito mais legal do que se a gente não tivesse feito. Pois é. Deixa eu terminar as Deixa. lições. Uhum. Seja mais otimista. Tá bom, <risos> Ah, a segunda é o julgamento Se você sabe que vai dar errado que, não, que, que pode dar errado e é uma possibilidade A culpa não é sua E se você se permite julgar Você tem agência, você tem um julgamento Você pode escolher caminhos Porque a culpa não é tua o terceiro, tá, uhum. é ressonância, porque você tem liberdade de interagir por meio da ressonância quando você não se culpa com experiências que têm maior potencial de dar certo. Quando você tem liberdade para dizer que é ruim e pode dar errado e tem material humano ruim, mas não são todos você pode você se torna um ser ciente das possibilidades você não se vê como um problema ou uma problematização do agora condicionando e estabelecendo toda a humanidade através de uma projeção que visa controlar o ecossistema não aceitando que pode dar errado entra em Entra em caos, sabe? O ser fica em estado caótico e tenta controlar situações para não dar errado, se cobra, se acha incompetente e os caralho. Mas o ser só tem medo que vai dar errado e se acha incompetente, etc. Porque primeiro, se dá errado, ele tende a pensar que vai ser punido, e depois é, socialmente não é bem aceito dar errado. Pois é, então ele aceita que não é bem aceito Aceita que pode dar errado Aceita que a culpa é do ecossistema Aceita que há uma interdependência Aceita que é uma estrutura complexa E agora ele pode ser estratégico Ele sai das dependências Mas isso é teoria tá? É, e aceitar tudo isso assim é um na um Na listinha é uma coisa, né? É. Aceitar, aceitar isso, aceitar aquilo agora na, na dia -a -dia, prática. Né? É. Até identificar essas situações eu acho que pode ser difícil. E os estímulos? Como é que você é estimulada? Quais padrões? Quais as tendências? Tudo isso faz parte da, da estrutura específica do ser. Então a gente passa uma teoria estruturada neutra para esse ser desenvolver esses quantos de liberdade. Porque imagina que todo esse cerceamento de liberdade que nós aqui ap apresentamos através do nosso pequeno infográfico de três estágios, né, da aceitação, julgamento e ressonância, ah, temos o padrão dogmático, onde o ser aceita o externo, aceita que ele é culpado, aceita que é isso e não muda, aceita que que tudo tá certo e ele é desmotivado mesmo aceita que ele é incompetente aceita que ele é inútil que ele é feio que ele é gordo que ele é magro sei lá o bullying né sistêmico e ele sai e para de desenvolver o seu quantum de liberdade para de ter experiências dessa liberdade ele fica preso em uma caixinha Quanto mais experiências de liberdade ele tem, mais agência ele pode ter, ele exerce. Porque mais experiência ele fica, experiente ele fica. Tá, daí a gente entra numa situação que precisa ser um pouco esclarecida. Porque o ser, de um, de um jeito, ele precisa aceitar várias questões e... Ao mesmo tempo, tu falou no início da conversa que quem é, tiver teimosia em padrões dissociativos é, vai ter, tende a ter problemas. Isso. Então, ele precisa saber aceitar o que claramente é ruim. Dissociativo. Dissociativo. Pra não, não defender isso. Para não insistir nesses padrões dissociativos, Sim. só que ele também não pode é, aceitar tudo, porque se ele aceita tudo, ele fica xoxo. Sem Exato. Graça. Exato. É a liberdade, é o quantum de liberdade, foi bem sintetizado por você. Então, a liberdade depende da capacidade de agência e a moralidade, que é a capacidade que o ser tem de julgar o certo do errado. Tá, mas os padrões dissociativos, é... se a gente for se nortear pelos padrões que se colocam como bons e maus numa sociedade que sistematicamente já está muito corrompida, o ser vai ficar perdidão, ele não tem referência. Não vai desenvolver o seu quantum de liberdade ser castrado. Aí vem a nossa crítica do início. Então, como que ele consegue aceitar que o sistema é ruim, que as coisas são ruins e que ele não vai insistir em, em padrões dissociativos, só ele que ao mesmo tempo... Não vai controlar o sistema. Não vai controlar o sistema e ao mesmo tempo ele que tipo de padrões que vão é, trazer mais, mais liberdade, mais padrões associativos, para que, uhum. mesmo nesse contexto onde as coisas vão dar errado, num contexto que é ruim e que não, é longe do ideal, como que ele vai exercer esses padrões associativos num contexto que é ruim e, e, e recebendo... É, crítica ou sendo cerceado, etc, vai ficar tranquilo. Dois. Dois duas respostas. Hum. A resposta óbvia. Virando então, o porquinho pode? da Índia do Tranca. Tá. E a resposta menos óbvia. <risos> é, um... Amadurecendo. Estudando, se estudando Percebendo né? Se ele está aqui já é um grande passo Entende? Sim Já é um grande passo E também os áudios sobre instinto Foram cuidadosamente realizados Com o objetivo de favorecer A percepção E intuição do ser uhum. Essa aí é a dica Escolha uma primeira, muito mais eficaz. Não precisava nem estar estudando então, né, tranca? É só falar, beleza, eu assino aqui a lista do recrutamento, ou ser quem da índia, não vou mais estudar. É isso que tu tá sugerindo? É, mais ou menos, mais é. ou menos. Uhum. <risos> Uh, a outra dúvida que eu tenho é que lá no início tu falou que a, a civilidade não está bem desenvolvida, né? Tranca? É. Hum. Co como que a gente consegue trazer uma qualidade, assim, tornar esse sistema mais equânime? Porque senão vai ficar sempre dependendo dos seres de luz lá, que não abandonaram o barco? Não, acho que não. A questão é que está sendo, sendo feita uma transferência, né? Hum. Transferência de responsabilidade, tanto nos níveis de sustentação, quanto nos níveis de manifestação e na independência dos indivíduos. Como é que eles... como que aprendem é só seguir o ET Bilu, né? é. Tá, para quem não conhece, até Belu diz que é para buscar o conhecimento. É, mas é o conhecer a mente, conhecer a própria mente, conhecer os padrões, sair de um egocentrismo dissociativo e de um senso de ser único e singular, enquanto espécime. Não, você é comum a todo ser humano, aceita, dói menos, fica muito mais fácil de interagir, aprender e se desenvolver. Um, constitui uma perspectiva crítica, mas não depressiva, por favor, ajuda aí, e segue na experiência da vida, entendendo que você é um protótipo, e você não vai acertar todas as vezes, não vai errar todas as vezes, e está sempre colhendo dados para se desenvolver e se conhecer. E a responsabilidade, nesse caso, é a responsabilidade que está sendo transferida, é a habilidade de resposta. É. Então, os seres estão recebendo mais habilidade, estão desenvolvendo mais habilidade de resposta. Eles estão desenvolvendo e ao mesmo tempo que se desenvolve, se recebe. Acho que é isso, né? É. Dizem que é. Dizem, então tá bom. Então fica aí com Deus. vem a bunda. Meu novo bordão. Uhum. Super carinhoso. Super gentil. Me pediram para ser mais carinhoso. Tô dando dicas importantes agora. Tá bom. Eu... <risos> Não passa muito sabão no Tobinha, porque o Tobinha é sensível. Pode deixar ressecado, tá? Tá bom, tranquilo. Paz. Fiquem com tá. Deus.